Felicitando uh, o povo brasileiro por esse grande exercício democrático, felicitando o presidente Lula pela sua reeleição. Uh, tenho acompanhado uh, o processo pós-Lula uh, desde o início, com a presidenta Dilma, uh, depois... Uh, a destituição de Dilma através de um processo de impeachment e uh, todo, todo o calvário uh, político uh, a que o presidente Lula foi sujeito, até uh, agora a sua reeleição. Uh, é uma nova oportunidade para o Brasil de voltar a ser o que foi durante o período áureo do presidente Lula. Neste mundo conturbado em que vivemos, precisamos de lideranças como Lula, que pode, talvez, em parceria com outros países emergentes e países desenvolvidos, possam reativar o multilateralismo, o diálogo das grandes potências e amainar esta crise internacional.